E aí, gente, tudo bem? Viu? Tem mês que vocês ficam com bastante dinheiro sobrando e tem mês que falta dinheiro? É, eu vou trazer para vocês uma ferramenta nesse vídeo, tá? Vai estar tá na descrição o link. Também vou ensinar você a fazer essa ferramenta pelo Excel para você ter um melhor controle sobre as suas finanças, tá certo? Vem aqui comigo nesse vídeo. Certo, gente, olha, é, esse vídeo tem um intuito de te ajudar a controlar melhor as suas finanças, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui no Excel, tá? Eu vou disponibilizar aí pra você, vai ter um link no comentário. Mas a gente também vai montar uma aqui sozinho, caso você queira aprender, tá bom? É, aqui, nessa que já tá pronta, que você tem a opção de baixar, eu vou deixar habilitado para você só poder preencher os campos em brancos. Os que estiverem coloridos, a gente não, não vai conseguir mexer tá bom para não, não alterar os códigos tá aqui nesse campo você vai colocar todo o dinheiro que vem que entra né que é rendimento então digamos ali que você tem esses dois salários que entram você pode puxar até lá o mês de dezembro né e você vai depois disso você vai preenchendo só despesas tá então você vê aqui que tem é, financiamento aluguel tem gás, telefone, mercado, né? Você vai preenchendo isso aqui. E, e lá no final, você vai ter o resultado do mês e você vai ter o total acumulado. O resultado do mês é aquilo que sobrou ou aquilo que ficou faltando. Ficou faltando. É, como assim ficou faltando? Se ficou faltando, ele vai pintar de vermelho eu quer dizer que você está em dívida você está gastando mais do que está recebendo agora se ficar é, verdinho é porque está sobrando dinheiro né? aí você pode escolher o que, que você vai você vai deixar ali guardado na sua carteira sem rendimento nenhum ou você vai fazer algum investimento né aí digamos que sobrou ali é, 2.200 reais. Então, desses 2.000, eu vou tirar 1.000 reais. Consigo tirar mil reais esse mês? Vou colocar no investimento. Aqui é, seria algum valor que eu já tinha investido. Digamos que eu tinha ali mil na poupança. Mas agora eu vou trocar. Eu achei uma coisa melhor que me rende 10% ao mês. Então, eu vou tirar esse aqui. Coloquei mais mil. O sistema vai calcular. Eu tenho 4.000. Esses 4.000. Rendeu o mês de fevereiro 400 reais, então eu vou ter 4.400 ao todo Para o mês de março, ele rendeu 440, vou ter 4.840 E assim ele vai calculando até o final do ano Onde você, com aquele 4.000 reais que você deixou em janeiro Nesse novo investimento, ele vai dizer que você conseguiu receber mais de 11.000 reais, né? Então, a gente vai fazer essa tabelinha agora, tá bom? Vou abrir aqui um novo arquivo. Pronto. Vou habilitar aqui. Primeiro, a gente vai colocar o mês. E aqui a gente vai colocar os meses. Eu posso só clicar aqui no na pontinha preta aqui, ó, e arrastar que ele vai preencher sozinho, ó. Dezembro. Aqui eu vou colocar a receita. Vou colocar salário 1, um, salário 2 e outros. O que pode ser outros? Outros pode ser um bico. Que você faz algum dinheiro que você recebe por fora? Tá bom, como é receita, eu vou querer pintar de verde esses campos. Então, vou vir aqui. É o mês, não vou pintar. Eu vou pintar ele de cinza, né? E vou separar isso aqui. Colocar bordas, pronto. Tá separadinho. Agora vou começar a ter de despesas. É, eu vou colocar aqui o valor em real. Ah, sim, faltou um campo aqui. Vamos colocar aqui o total. Pronto. Esse campinho aqui vai ser o total. O que, que a gente vai fazer? Coloca o sinal de igual. Igual. Soma. Abre parênteses. Seleciona todos os campos acima. Fecha parênteses. Dá Enter. Você pode clicar na bolinha. E arrastar até o final. Certo? Então aqui já está pronto o primeiro campo. Todo o valor que entrar aqui. Ele vai preencher lá embaixo. E se eu colocar no segundo salário, ele vai somar os dois. E com o terceiro, certo? Aqui também a gente vai copiar isso aqui. para ficar legal saber que esse aqui não é para digitar. Pronto. Aqui em despesas eu vou então pintar de uma cor mais escura, cor quente aqui. Pronto. Agora eu sei que tudo aqui para baixo é referente a despesas. Então a gente vai colocar aqui moradia. As minhas despesas com moradia são. IPTU. Água. Luz. Luz. E gás, vou dar uma cor aqui alaranjada, mais diferente. Assim, legal. Vou colocar esse aqui também, as bordas. Pronto, vou pintar esse aqui. Não vou pintar, não. Vou deixar aqui só. Pronto. Aqui eu vou colocar o total da despesa de moradia, tá? Vai ser igual. Soma. Abre parênteses. Seleciona os campos que vai ter os valores. Fecha parênteses. Dá um enter. Vou arrastar até o final para ele preencher tudo. Tudo o valor que eu digitar aqui, ele vai preencher sozinho e vai somar. Certo? Então, às vezes você já tem um valor que você sabe que é todo mês aqui, logo não altera muito, você pode querer também arrastar até o final e tá pronto. Todo mês você gasta 320 com moradia, tá? Se você quiser incluir outro campo, outra outra informação, você tem um gasto a mais, você pode ir colocando aqui, ou não lembra, coloca outros, né? Ou se depois, ah, eu preenchi, terminei, depois de um dia é, aumentou, eu tive um gasto que eu não sabia que eu ia ter. Você clica aqui nessa linha, na linha do gasto né, que você quer pôr, você aperta Ctrl e mais, ele vai colocar uma linha extra. Aí você pode preencher essa linha extra, tá bom? Aqui no caso eu vou tirar. Eu aperto Ctrl menos. Agora vou, vou copiar esse aqui, ó. Clica aqui no pincel, ele vai copiar somente a formatação. E aí eu coloco as bordas. Vou copiar novamente, eu clico no pincel, ele copia a formatação. Aqui, qual que era o gasto que eu tinha lá no outro? É... Vamos verificar ali. Alimentação, né? Alimentação. Material, também não preciso porque é, é a distância. Então, tá, vamos dizer que acabou. Então, a gente vai pegar o quê? Vai colocar o despesa total. Então, essa aqui é a minha despesa total. A despesa total é a soma igual, soma, abre parênteses... Desse campo, desse campo, ah, aperta, dá um clique, depois aperta o CTRL, aí clica no próximo campo, CTRL, clica no próximo campo, CTRL, clica no próximo campo, CTRL e CTRL, certo? Então ele está pegando células específicas, né? aí é só dar um ENTER. Então, aqui no mês de janeiro, o total de, das minhas despesas foi de R$ 1.470. Aí, eu quero copiar essa fórmula para os próximos campos. É só eu clicar aqui, Tá vendo no cantinho? A hora que o mouse muda de um sinal de mais para uma cruzinha, um... Ou, você é uma cruzinha. Você pode arrastar ele, clique e arrasta até o final. Ele vai copiar a fórmula. Tá aí. Você vai ver que tem alguns meses que eu vou ter um gasto maior. Alguns meses vou gastar menos. Entendeu? Porque ele já tá fazendo tudo direitinho. Faltou esse campo aqui. Certo, então aqui eu até posso colocar uma outra formatação é. aqui é tudo dinheiro então eu vou clicar aqui ó é para tornar contábil, certo? Então ele já tem aqui você tem especificado quanto que você gasta com cada item e você tem o total E vamos Deixar isso aqui mais bonito Pronto, tudo separadinho Agora que você tem o total Você quer saber qual a diferença né Então você coloca aqui A diferença Digamos assim como eu coloquei lá no outro. Resultado do mês. Vamos colocar igual. Resultado do mês. O resultado do mês é o que? É igual a soma. Aliás. É igual. A esse. Menos. Cadê? Esse. Não, aqui esse. Pronto. É igual esse menos esse. Certo? Não, ao contrário, né? Ao contrário. Então, b dois. Ah, sim. Menos B41. Que é assim. B2 B 41. Quer que não tá dando? Pronto. Se aqui não pegou, Então eu fiquei com um saldo positivo ó. Ficou positivo é, Vou copiar isso aqui Para os outros campos né? Aqui você viu que ele colocou negativo Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor no mês de fevereiro Mas se eu coloco é, Já puxo aqui para os lados né, Preenchendo Ele vai alterar lá embaixo automaticamente Certo? Então, o resultado do mês eu vou pintar aqui de um, de um cinza. Né? Esse campo aqui também eu vou colocar acinzentado. Mas eu quero que o Excel me diga se, assim, quando ficar maior que zero, que eu fiquei com saldo positivo, o campo fica em verde. E se eu ficar com menos, eu quero que o campo fique em vermelho. Então, vou aqui em formatação. Clico na célula, né? Vou em formatação condicional. Realçar regras das células, se é maior do que 0, eu quero que ele fique com preenchimento verde, texto verde escuro. Ok. Na mesma célula, formatação condicional, realçar regras das células, é menor do que 0,01. Quero que ele fique com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, se aqui eu gastar mais, ele vai pintar de vermelho. Certo? Vou copiar isso aqui para os próximos. Perfeito? Então, a... Ah, Nesse mês aqui eu comprei um monte de papel higiênico. E comprei e gastei muito com lanchonete. E comprei muito na feira. Então eu fiquei com saldo negativo. Agora eu quero colocar. É, como que eu especifiquei no outro? assim ah, total acumulado. O que, que é o total acumulado? O total acumulado é esse valor, o que sobrou desse valor, junto com esse valor, junto com esse valor, junto com esse valor. Então ele vai somando, né? Eu tenho esse aqui, ele vai, essa célula vai ser igual a essa célula de cima. Então eu dou um clique na célula de cima agora a próxima célula, mês de fevereiro, vai ser igual o que sobrou do mês de janeiro mais o que deu no resultado de fevereiro. aí eu dou um enter. então, em janeiro me sobrou 1.724. em fevereiro eu tive, fiquei devendo 1.326. mas como no mês passado sobrou dinheiro, então eu ainda saí aqui no verdinho. Então, a gente vai copiar é, essa formatação. É só clicar aqui ó no formato. Pincel de formatação. E aí, eu passo o pincel aqui tudo. Ó. Ele já vai me copiar tudo, entendeu? Aí, eu vou ter o que? Que copiar essa forma para lá. Essa forma está o que? A célula C43C... 43 é igual à célula B43 mais a célula C42. E o resultado é esse. Quando você coloca igual, você vai dar o resultado dentro daquela célula. Então eu vou copiar essa formatação e ele vai automaticamente puxar para os próximos meses. Aí você pode clicar aqui em cima e arrastando, quando ele fica assim, né? Com o jogo da velha. É porque não coube todos os números. Certo? Então no total acumulado. A gente vê que eu estou. Indo bem aqui. ó Todo mês eu estou ganhando dinheiro. E no final do ano. Ainda vai me sobrar 18.988. Mas. Digamos que. Desse total acumulado. Ou melhor. Antes. Então eu vou colocar aqui Ctrl mais antes disso eu quero fazer um investimento O investimento o que, que é? é? Me sobrou 1724 Então, desses 1724 pelo menos mil reais Eu vou tirar e vou colocar em algum tipo de investimento né? Mas aí isso aqui para o meu orçamento vai entrar como uma dívida Então o que, que eu tenho que fazer Vim aqui no resultado do mês Vou clicar aqui Vou colocar é... Aliás, na despesa total vai. Vou clicar na despesa total Vou colocar aqui Ponto e vírgula B43 Fecha, pronto Agora eu vou copiar Vou arrastar aqui. Pronto. Certo? É, não vou precisar dessa formatação aqui. Então eu vou clicar. Vou selecionar tudo. Clicar em limpar os formatos. Pronto. Eu só vou deixar uma corzinha. E vou colocar em contábil. Pronto. Vamos colocar aqui também as bordas para separar certo então aqui a gente vê que eu tirei sobrou aqui 1724 mas eu tirei e aí o resultado alterou o total acumulado ficou esse aí aqui eu gastei muito fiquei devendo não vou ter nada para investir no mês seguinte me sobrou isso 1874 então eu vou tirar 874 vou investir, pronto. Aí no mês seguinte me sobrou 1824, então vou já tirar mil e assim eu vou fazendo. A partir dali sobrou mais de mil. Eu tirei mil, certo? Então ele vai me mostrar embaixo que aquele valor que eu não tirei, que eu não fiz nada com ele. Ele ficou ali parado e a soma daquilo lá no final do ano ficou de 8.144. Agora e esse valor investido? A gente precisa é, contabilizar ele também. Então vou clicar aqui, vou escrever investimento. Né? É, quanto que esse investimento rende? Qual que é o percentual de rentabilidade? Então vou colocar aqui percentual. Ah, ele me rende aí Esse novo investimento me rende 9% ao mês Então 9% velho, me, me rende todo mês Eu consigo garantir que ele me rende todo mês Isso é uma hipótese, tá? Você pode vir aqui e alterar Ah, aqui vende de, rende 10 Aqui não rendeu nada Aqui vai render mais Tá? Aí você faz da sua maneira Percentual Aqui a rentabilidade a rentabilidade eu quero que ele faz o que? É, ele me diz aqui quanto que rendeu. Quanto que eu aqui na primeira célula eu quero que ele mostre quanto que eu tinha antes de entrar nesse projeto? Né? E aqui o valor investido. Então, aqui eu coloco que é igual.. Esse mais esse, certo? Então, investido eu tenho dois mil reais. Investi em janeiro dois mil reais. Para fevereiro, eu quero que ele calcula na rentabilidade quanto que esses dois mil re me rendeu em 9%. Então, eu coloco igual esse, estrelinha, esse. Ele me rendeu 180 reais, tá? Então aqui vai ser igual esse mais esse mais esse, que é o que eu vou investir no mês seguinte. Pronto, então 2.180. Aqui eu não investi, eu tinha os 2.000, me rendeu 180, então fevereiro eu iniciei com 2.180 agora para o mês seguinte eu vou copiar os dois de uma vez aqui ó pronto aqui os 2180 me renderam em março 196 e centavos e aí os 190 esses daqui esse daqui 2180 mais o rendimento mais o novo investimento de 874 eu vou iniciar o mês com R$ reais e centavos. E eu vou copiar isso aqui até o final. Certo? Aí a gente vai ver que no final do ano, esse investimento, esse método de trabalho, me rendeu 20 mil reais no final do ano. Tá bom? Aí eu vou querer pintar isso aqui para deixar bonitinho. Vou colocar aqui um verdinho Porque é, é dinheiro que está entrando Esse aqui eu vou colocar um verdinho diferenciado Vou passar aqui a a separação As bordas Vou colocar uma borda aqui Vou pintar esse aqui de um verde mais escuro também Certo? Aí você montou a sua planilha, você agora consegue se controlar, tá bom? Usa com carinho, com, com, com responsabilidade, tá bom? É importante você ser fiel a você mesmo, tá? Não coloca valores que você é, pensa assim, ah, eu vou fazer isso, mas você não consegue. Coloque uma meta que você consegue alcançar. Então, ah, de PTU, isso aqui é um valor que é fixo, a água é fixo, mas mercado, eu vou gastar tanto. Vou gastar mil reais de mercado apenas, não vou passar de mil. É, é, o que mais que dá para fazer aqui? Academia. Não vou na academia, vou fazer atividade física ao ar livre, né? Não vou ir ao clube, não preciso de clube. Médico, farmácia, aí não dá pra, pra ver mesmo não Então, entendeu? Ó, lanchonete, não vou gastar com lanchonete mais Tá? Então é isso aí que você vai ver Aí você ajusta conforme a sua necessidade, tá bom? Aqui o salário, se você não ganha isso aqui Você põe aqui, ah, eu ganho um salário mínimo Meu parceiro ganha um salário mínimo E a gente faz uns biquinhos que eu tiro pelo menos 300 reais todo mês e isso aqui não muda. Ah, mas aqui em dezembro, a gente vai receber 13 terceiro. Então, vai ser dois e a mais. Beleza? Certo? Então, aí você vai ajustando conforme a sua necessidade. Tá bom? Se você não quiser fazer, o link desta outra tabela que eu já montei está na descrição do vídeo. Tá bom? É, e agora eu venho pedir que se você gostou do conteúdo que eu passei, que te ajudou, né? É importante a gente ter controle financeiro para iniciar o investimento. Não adianta a gente chegar lá é, e pensar, ah, recebi mil reais, vou colocar mil reais. Aí você coloca mil reais e depois fica no vermelho. Aí você não vai conseguir manter aqueles mil reais lá, você vai ter que tirar uma hora, né? Então, você tendo um controle, você consegue... É, melhorar o seu investimento tá bom enriquecer o seu investimento tá aí se você gostou do vídeo do conteúdo dos ensinos aqui você deixa um like se inscreve no canal tá bom para não perder as novidades ative o Sininho deixa algum comentário se restou alguma dúvida tá bom a gente se vê na próxima até mais tchau tchau